Luffy não poderia ser Joy Boy, o que Kaido quer dizer com essa frase? Uma confirmação e tanto nos é revelada aqui, pois você não nasce Joy Boy, você se torna ele. E com isso, temos uma dica interessante sobre o que vimos lá nas câmaras geladas de Insama. Poderiam aquilo ser túmulos de outros pretendentes a Joy Boys? Sete corpos, um para cada século, desde o século perdido? Quer saber mais desses mistérios? Então se ligou, vou falar nisso agora.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 Joy Boy, e com isso algumas ideias começam a pipocar na nossa mente, aquelas câmaras congeladas densa mas pode ter alguma conexão com o que o Kaido acabou de nos revelar aqui, que você não nasce Joy Boy, mas parece que você se torna ele, bom, assiste até o final, tá muito legal esse vídeo, se você é novo no canal, aproveita aí pra se inscrever, você que já é da pior geração, dispara o like, agora com vocês tudo, sobre o meu Então vamos lá pior geração, nosso episódio ele abre com uma revelação entanto. tanto, Kaido diz que Luffy pode ser capaz de se revestir com a cor do Rei Supremo, mas ainda deixa a desejar com sua técnica, Luffy cai no mar, Kaido tira sarro da técnica de Luffy, Gomu Gomu alguma coisa, nem mesmo se lembrando de qual era o seu nome... Rindo e dizendo algo simplesmente chocante. Parece que Luffy não poderia ser o Joy Boy. Vamos lá galera, primeiro de tudo... Anotem aí que esse é o primeiro episódio que conseguimos ver Kaido usando o haki de observação com mais foco. É assim que ele acompanha a queda de Luffy e soa irônico ele usar haki de observação apenas para ver isso, mas... Convenhamos um vilão que olha para a queda do herói para ter certeza de que ele está acabado e não pode ser salvo, esta é a primeira vez que vemos isto acontecer em One Piece e é isto que torna Kaido oficialmente um dos melhores vilões de toda a história quanto a essa derrota de Luffy temos que considerar que o Luffy ainda estava lutando contra Kaido em sua forma básica sem usar os seus gears, além disso até agora o ataque samurai parecia fácil demais com a derrota dos inimigos se empilhando e esse episódio equilibrou a narrativa e tornou a história muito mais cativante e Kaido está certo quando diz que acabou cometendo um erro ele precisava da cabeça do Luffy para quebrar a vontade De toda a aliança Sem ele, eles não vão quebrar E quando o Luffy retornar Ele certamente ficará mais forte Vamos à parte mais chocante da coisa toda Kaido sabe sobre Joy Boy A surpresa não é ele saber o nome Joy Boy Porque reparem na sua frase O Kaido não disse Então você não nasceu Joy Boy Ele diz você não poderia ser Joy Boy também. Essa é uma grande revelação porque confirma que o Luffy ainda não é Joy Boy. Que ele não nasceu assim. Ou seja, se confirma que Joy Boy não necessariamente... É um nome, uma pessoa, mas um título que qualquer um pode herdar Claro que deve ter alguns requisitos Talvez apenas os D possuam esse requisito junto com outros fatores Eu imagino que o conhecimento de Kaido sobre Joy Boy também pode estar conectado ao seu tempo na equipe dos Rocks Já que ele sabe das armas ancestrais Eu aposto que ele tem procurado ativamente por esse soberano a maior parte da sua vida Acreditando que a morte nas mãos de Joy Boy o completaria Além disso, esses Yonkou sabem muito mais do que deixam transparecer. Apenas revejam as palavras finais do Barba Branca, porque ele definitivamente estava por dentro e aceitou seu lugar no destino como o homem que não estaria presente na batalha final. Mas em vez disso, guardaria o trono até o próximo Rei Piratas Arpar. Kaido quer conquistar o mundo pela guerra e servidão. Big Mom quer criar uma nação ...utópica global através de laços familiares e almas... ...Barba Negra quer libertar o mundo através da verdadeira pirataria e caos... Barba Branca era o patriarca que ficava na frente do trono, mas que nunca se sentou nele. E Shanks é o guardião e mediador que nutre o novo Joy Boy desta era enquanto mantém o equilíbrio. Então tudo indica que Joy Boy é sim um título dado àquele que carrega a vontade e o chapéu de palha. Aquele que vai unificar o mundo. Então agora começamos a descobrir ou pelo menos ficar mais confusos sobre o Joy Boy. Porque não parece ser realmente uma pessoa que reencarna, mas um estado... Uma vontade herdada, um título alcançado. E temos algumas passagens interessantes na obra sobre esse personagem. Que surge pela primeira vez lá no poliglife da Ilha dos Homens Peixes. Com um pedido de desculpas para Poseidon. E após isso muitos mais mistérios são adicionados. Quando descobrimos que... A hora é agora... 800 anos após o século perdido... O ano precisa abrir suas fronteiras... Para a chegada do soberano Joy Boy... Barba Branca grita essa jornada no fim da sua vida... Mesmo não citando Joy Boy... Sabemos que é sobre ele... Que o homem vai surgir... Carregando 800 anos de histórias nas costas... E esse mundo vai conhecer a maior guerra que já viu... A Lady Tolkien veio do passado de 800 anos atrás... Em busca de algo, isto com certeza tem a ver com a chegada do soberano dos mares Já sabemos que as armas ancestrais são necessárias para um outro entendimento do tesouro Piece. Roger chegou cedo demais e são as armas ancestrais que nos dão uma dica muito legal. Se Joy Boy é um título, um estado alcançado, uma vontade herdada... É bem possível que ele tenha voltado ao longo dos anos e não somente agora, galera. Olhem Poseidon, que ao invés de ser um objeto inanimado como as armas usuais... Poseidon era uma sereia que pertencia à liagem real lá da Ilha dos Homens Peixes. E após a sua morte... Os seus descendentes que possuíam a mesma capacidade de falar com os reis do mar... Receberam o seu nome e título de princesa sereia. Percebam que... Poseidon não possui registro de uso dos seus poderes nesses 800 anos Eu duvido que Poseidon deixaria seu povo ser marginalizado como eles são E tudo isso porque o poder e a habilidade de Poseidon foi passado através das gerações da família real Mas em todos esses séculos nunca despertou em sua totalidade Joy Boy tem fortes indícios de fazer a mesma coisa Sua vontade é a vontade dos D E qualquer um desta família pode se tornar Joy Boy despertando o seu poder, seja ele qual for, e o que pode reforçar bastante isso é que os D são conhecidos por trazerem o caos de tempos e tempos e quando vamos para a terra sagrada de Mary Joyce em Samá visita a câmara fria com um chapéu de palha gigante mas o interessante está fora dessa sala existem sete buracos na parede e cada um desses buracos podem ser tumbas de antigos Joy Boys. Todos aqueles que voltaram a cada século e falharam em receber o título se tornando luzes apagadas por Insama e seus nobres. O século perdido já perdura por 800 anos. Então, talvez seja por isso que existam Sete Câmaras Congeladas. E agora, o oitavo Joy Boy está prestes a chegar. Muito legal isso aí, né, galera? Guardem aí. Mas por fim, o que vai acontecer com Luffy? Bom, ele pode ser salvo pelo Polar Tang do Lau, porque vimos que o submarino ficou no mar, então resgatou do chapéu de palha já está ali nas redondezas. Mas vamos seguir aqui com o nosso episódio desfecho de Big Mom e os chapéus de palha. Big Mom nos diz que não precisa mais de Zeus por todas as suas falhas e ordena que era como seu fragmento de alma e com isso poderá ficar maior e muito mais forte. Era de Zeus começa a devorá-lo enquanto Big Mom puxa o Tama para longe de Sope atirando do perigo e dizendo que os chapéus de palha são piratas terríveis e que ela não Deveria estar com eles É a pior geração né galera, não tem como Então temos uma sequência de coisas interessantes Zeus está chorando e se desculpando com Konami Dizendo que ele é um verdadeiro covarde Então ele não podia recusar as ordens Da Big Mom Big Mom por outro lado Não o deixaria ir por ter um fragmento Da sua própria alma Zeus em seus últimos momentos pela primeira vez em sua vida se rebela e ataca Big Mom. No entanto, Big Mom esmaga Zeus casualmente <risos> com a sua mão. O que torna essa cena toda muito engraçada. Mas por que essas cenas... São interessantes e importantes, porque confirma que a Big Mom não pode desfazer Zeus à distância... Ela precisa tocar nele para pegar a alma de volta ou mandar um Home seu consumi-lo. Lembrem que o medo é a base dos poderes da Big Mom, o que já abre uma brecha também que Zeus pode viver longe da Mama. Outra coisa, dá a entender que Zeus seguia as ordens de Big Mom por medo e não por vínculo da sua alma... Algo que forçosamente faria Zeus sempre seguir os comandos de Big Mom Não existe esse controle de distância. Zeus tem seu livre arbítrio Inclusive talvez possa se encarregar alguém em cima dele além da Big Mom Lembra que em Holy Cake ele diz a Nami que só Big Mom podia montar nele Mas eu acho que esta cena era mais a questão dele ainda ter vínculos maiores com Big Mom Mas a partir de agora, não é verdade? Big Mom então retirou a maior parte da alma dele e deixou um fragmento para ela realmente consumir Não me sente pena de Zeus então ela acaba tirando bolas de nuvens em direção a ele Dizendo a Zeus para comê-las e fugir Mas Zeus está muito fraco e não consegue alcançar as bolas Era então avance e engole Zeus As bolas de nuvens e o bastão de clima de Nami tudo ao mesmo tempo. E como o bastão climático da Nami está dentro da boca de Hera quando Zeus foi engolido por ela. Zeus ainda pode entrar nele. Olha que coisa legal. Vimos ele entrando e saindo do bastão quando Nami estava no navio. E mesmo ele fraco agora ele pode se alimentar diretamente do bastão para se fortalecer. E isso meus amigos, vai ser um power up insano para Nami herdar Zeus definitivamente como a sua arma climática final. Agora vamos ao salão principal também, onde temos uma grata surpresa de ver o Chopper na sua forma um monstro lutando contra o Queen. O Chopper agarra o pescoço do Queen, joga ele no chão, mas o Queen está bem, está apenas rindo enquanto o Chopper fica bem cansado. Porque ele tem diversas flechas de doce nas suas costas que o Perospero atirou nele. Chopper vs Queen... É interessante, a maioria assim como eu devia ter presumido que o confronto seria logo Sanji vs Queen Mas estávamos ignorando o fato de que o Oda deliberadamente acabou criando um arco da história Para um confronto entre Queen e Chopper se enfrentarem desde a prisão de Odon Quando o Chopper acabou ficando com muita raiva por conta da arma biológica que estava sendo utilizada E teve que neutralizar todas as balas de peste de Queen Claro que essa não vai ser a luta final do Chopper porque o Queen ainda tem negócios a tratar Com Sanji, se lembre que o Queen Notou que ele era um vismou que tem mais Aí nessa história, já no terceiro andar Yamato está correndo E lutando com os subordinados De Kaido, enquanto lá no sótão Do primeiro andar, o Momonosuke Começou a ler o diário que era Do seu pai e conversar com o Shinobu Onde mais revelações Acabam surgindo, após ler As páginas escritas por Oden o Momonosuke chocado, diz a Shinobu que ele Absolutamente não deve morrer e antes de nos dar mais informações, Momonosuke de repente começa a escutar uma voz que faz a sua cabeça doer e ele pergunta quem estava falando com ele, mais uma cena simplesmente fantástica com diversas linhas para se teorizar e que nem mesmo o mangá veio explicar muito bem tudo, primeiro de tudo é que Momonosuke diz a mesma coisa que o Oden estava dizendo Pouco antes da sua execução. O Oden ele queria uma segunda chance. E insistiu a Kaido que precisava continuar vivo de qualquer maneira. Oden desejava que o ano abrisse suas fronteiras. Antes do dia que Joy Boy finalmente reaparecesse. Por que Momonosuke não pode morrer então? Porque Momonosuke tem que ajudar Joy Boy desta era. Por isso ele precisa sobreviver. Já a voz que Momonosuke... Escutou? Quem poderia ser? É interessante porque essa cena tem a mesma reação de quando o Zunisha falou com ele. Mas é o Luffy que está tendo um destaque inconsciente agora nesse ponto da trama. Se lembrem da cena do Luffy desmaiado e usando o Haki do Rei lá em Kuri. Sabemos que é possível revestir o Haki do Rei no armamento. Mas o que acontece quando se mistura essa Tonalidade do Rei com haki de observação O que acabamos de ver nessa cena Com Monosuke tomando um verdadeiro choque <risos> Escutando uma voz Pra fechar, voltamos a Otama Que fala pra Namiosuke usarem essa chance Pra conseguir fugir de Big Mom E Big Mom fica com muita raiva Quando ela percebe que a garota decidiu fugir Também e disse que agora <risos> Vai matar o Tama também A Big Mom é muito doida, né? Porque alguns segundos atrás ela estava falando sobre o código de pirataria E agora quer matar todo mundo Eu fico feliz que a Big Mom realmente tenha se voltado... Contra a Otama e odeia os chapéus de palha. Porque todo esse vínculo de Otama e Big Mom sendo muito duradouro. Acabaria se tornando um deus ex-máquina. Durou muito rapidamente. Na melhor das hipóteses o desfecho final aqui. Foi para tirar Uchi e Pei Juan do encalço dos chapéus de palha. Big Mom está prestes a atacar Nami, Usopp e Otama juntos. Mas eis que surge o nosso Punk, aquele que personifica o nome da pior geração Capitão Kid Que entre a agarra a cabeça de Big Mom Com sua enorme mão de metal E a enterra no chão Utilizando o Punk Gibson As lutas começam a se formar Kid aguenta Big Mom solo, mas de forma alguma nem ou -Oh ele consegue usar. Apesar que sua fruta é muito poderosa. E também se lembrem que o Lau busca Big Mom nesse momento. E aí com os dois as coisas mudam de figura. Se tornando uma das lutas mais insanas que a série pode apresentar. Eu adoro ver Kid usando seus poderes pela animação. E mais ainda o Lau, porque são duas frutas muito legais, poderosas e com uma dinâmica e tanto. Ninguém Pode parar a pior geração. E é isso meus amigos. E essas câmaras geladas de Ensmall. Vocês acham que pode ser as tumbas de antigos pretendentes a se tornarem Joy Boy. Que não herdaram seu título a tempo e tiveram suas luzes apagadas. E esses corpos aí podem ser usados para alguma coisa. Seria isso o tesouro sagrado de Mary Joyce. Se lembrem daquela trama do Geku Moria. Ao qual o do Flamengo foi ordenado a matar o Moria. Porque o Moria pode trazer esses corpos de volta à vida. Usando o seu poder das sombras. E o mais importante... Do Flamingo recebeu ordens acima do Gorosei ali. ó o Gorosei em Samar alguém pediu para apagar a luz do Gecko O Flamengo sabe de muita coisa. Eu acho que podem sim ser tumbas que existem ali. Seria bem interessante se fossem pretendentes a Joy Boys de cada século desde o século perdido. Mas e você? O que você acha desse episódio? vai seu review, deixa aqui embaixo. Quero saber o que você pensa. Se você gostou desse vídeo, deixa o like. Compartilha com seus amigos aí. Até a próxima. Valeu por assistir. Fui.